Oi galera! então aqui subindo as escadas para chegar no terraço do Duomo de Milani, no Amor. Minha monta tá bem apertada aqui. Essa escadaria é meio sinistra. Imagina subir aqui à noite, no escuro. Tô fora! É possível subir de elevador, aí custa 13 euros, ou pelas escadas, 9 euros. Na verdade isso aqui parece um labirinto, porque rodeia a catedral toda, você vai pra cá, vai para lá, quando você acha que já chegou em outro lugar, aí você se depara com lugares parecidos o tempo todo, acho que agora a gente chegou no lugar certo. Mas nós não havíamos chegado no topo ainda, o telhado tem vários níveis até chegar ao ponto mais alto, você dá várias voltas e sobe dessa escada várias vezes. Na verdade, você percorre vários terraços antes de chegar ao telhado propriamente dito. O conjunto dos terraços e o telhado são um verdadeiro museu a céu aberto. São escadinhas bem estreitinhas, ó. Mocadinho, mas eu tenho todo um fluxo de turistas bem grande. Mas vale a pena. Nem é tão... Tantas, tantos degraus assim, o pessoal assusta, mas não é nada demais e vale muito a pena. Deve ser o é Uns 200 degraus. Agora olha que maravilha, isso aqui. Você está no topo do grão. No telhado mesmo. Pra você subir aqui, ou você pega um elevador até um determinado ponto, mas depois tem que pegar as escadas de qualquer maneira. As escadas, o pessoal me assustou dizendo que era muita escada, que era bizarro, não é gente? E é tranquilo, só que é bem estreitinho e vai dando cara conta. Então se a pessoa tem uma certa vertigem, é bom tomar cuidado. Ali fica a galeria Vitória e Emanuele, que nós vamos para lá depois infelizmente está é, em obra não vai dar para nós andarmos o telhado todo que é lindíssimo mas mesmo assim vale muito a pena vou descer agora para mostrar como é a parte de baixo a catedral foi toda construída em mármore e é a única igreja no mundo proprietária da própria marmoraria aqui já leva uma outra parte do terraço Saímos lá do telhado, do labirinto que é o telhado, e vamos achar a catedral. E mais a escadinha dos três. um pouco da catedral tá certo nossa é linda a catedral hein? eu acabei de chegar aqui na catedral e é proibido mostrar as pernas então eles me deram esse pano aqui para cobrir não pode botar as pernas de fora tá aí o rapaz ali ele bota ele dá um pano pra gente cobrir as pernas eu vou tirar o chapéu porque eu tô dentro de dentro cara isso aqui é muito lindo me lembra a, a, me lembra a Sagrada Família. Nossa, É muito bonito. Me lembra é a Sagrada Família com a mesquita azul. Essa, isso aqui parece aquela... Eles são os pés de elefante lá na mesquita azul, né? Parece. Eu estou vendo de tirar o folha. Olha vocês aqui atrás. Duomo, quer dizer catedral em italiano, e essa é dedicada a Santa Maria Nascente, chamada carinhosamente de Madonina. Ela começou a ser construída em 1386, no século XIV, e só foi finalizada no século XIX, ou seja, levou mais de 400 anos para ser concluída. A catedral tem um total de cerca de 3.400 estátuas, contando a parte interior e a exterior. Essa é a terceira maior catedral do mundo. A primeira é a Basílica de São Pedro no Vaticano. Eu já postei aqui no canal dois vídeos sobre a Basílica de São Pedro, vou deixar no card para vocês verem. Bem, essas são apenas algumas curiosidades sobre o Duomo que tem uma história riquíssima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse relacionados a dicas de viagens e passeios dentro e fora do Brasil, se inscreva no nosso canal. Forte abraço e até a próxima!